Eu sugiro que você comece com vídeo-aulas. Por quê? Porque é algo que você já faz. Você já tem seus slides, seja da aula em faculdade, ou no ensino médio, enfim, né? você já é professor. Então, você já tem o seu conteúdo. O que você vai fazer é pegar esses slides que já estão prontos e fazer a aula no canal do YouTube. Gente, o YouTube é a segundo, segunda maior plataforma a primeira é, é o buscador, o, YouTube, o Google, tá? E o segundo é o YouTube, né? que é o mesmo grupo. Então, gente, o YouTube, além de tudo, ele te monetiza. A partir de mil inscritos e quatro mil horas, você já é monetizado em dólar. E é por isso que muita gente só faz conteúdo no YouTube. Por quê? Porque você é monetizado, tá? Então, ou seja, começa com suas videoaulas, tá certo? Gente, eu vou ter o maior prazer em te ensinar a fazer essas videoaulas. Porque eu sei, assim como você, né, é, que é difícil, não é fácil. Você aprender plataforma, você dá conta de tudo, a conta da família, dá conta de aulas, dá conta de tudo. Eu sei disso, tá? Projetos que a gente chamava o tempo todo. Mas assim, começa com as suas videoaulas. Então eu te ensino a você produzir essa videoaula por meio da StreamYard. Que antes eu gravava pelo OBS. Gente, é muito complexo. Eu até estava falando na minha mentoria de manhã, né? Que eu tava fazendo uma mentoria para uma pessoa e ele me falou do OBS. Aí eu falei: não vá por aí. Você vai ter que ter uma equipe técnica ou um técnico, tem que ter uma configuração gigante para fazer lives, é, chave de transmissão, é muito complicado na hora de gravar, você tem que ter um computador robusto, é, você tem que ter dois monitores. Gente, quando começar a me falar você tem que ter dois monitores, você tem que ter um computador robusto, é, e na hora que eu gravava... Você vai ver, no meu canal no YouTube, as primeiras aulas são pelo OBS. Vai lá no início das aulas, você vai ver. Tudo pelo OBS. Quando eu descobri a StreamYard para fazer lives, aí eu pensei, esse é o um método meu, tá? De gravar vídeos pelo StreamYard. Ninguém fala isso no mercado. Aí eu pensei, por que não gravar as minhas aulas também pelo StreamYard? Por quê? Porque é possível, né? Aí uma outra pergunta, ah, mas ela é paga essa plataforma. Gente, no começo eu não pagava nada. Eu fazia a gravação tudo pelo plano gratuito, tá certo? E é possível fazer, sim, pelo plano gratuito. A única coisa é que você vai ter o logo do StreamYard aqui. Vocês estão vendo que eu tenho o meu logo aqui da Renata Corrêa, né? Minha logomarca. Mas aí, para começar, para fazer testes, para você fazer suas videoaulas, tranquilo, você faz pelo StreamYard um plano gratuito.